Olá tudo bem eu sou o jovem cultural e hoje você vai aprender sobre o poder de ser uma pessoa fria e como isso vai te fazer crescer na vida mas bom antes de eu entregar esse conteúdo para você caso ainda não seja inscrito no nosso canal se inscreva e deixe o seu like também por favor e sem mais demoras vamos direto ao que interessa e bom primeiramente em termos financeiros a qualidade de ser uma pessoa fria vai te ajudar a fazer melhores negócios e ser mais bem remunerado pelo que faz, pois a frieza nos negócios é uma qualidade que traz essa vantagem consigo. Cargos mais bem remunerados precisam de líderes com características de frieza para lidarem com as diversidades que existem dentro de uma organização. E veja bem, você como dono de uma empresa que está visando o lucro, colocaria no cargo de chefia uma pessoa emotiva, ou mesmo alguém que ele questiona em suas escolhas? Ou pior ainda, uma pessoa sem controle das atitudes ou emoções? Óbvio que não, pois esse cargo seria para a pessoa mais fria, séria e imparcial possível. Porque quando referir-se a um assunto, digamos, de demissão, ela vai saber como lidar com a situação. E ainda digo mais, não pense também que será possível ser 100% justo na posição dela, porque não será, meu amigo. E me perdoe até mesmo a colocação, mas preciso dizer como funciona esse jogo. Aprenda, quem aluga a parte de trás não tem direito. E se você insistir em desobedecer a uma ordem, será você também quem será punido. Compreende? Porque já se pressupunha que você naquela posição de chefia entenderia como funciona a realidade. E por isso, se pelo menos você compreender o que eu te falei e aceitar o jogo, você já se tornará um candidato apto a concorrer a cargos maiores nesse exato momento. Mas o que verás quando se sentar ao lado dos grandes pode não ser o que esperava, se você imaginava um mundo belo e justo. Compreende? As coisas são assim e não vão mudar, mesmo que você mobilize toda uma classe social, porque de fato, quem tem mais poder... É quem realmente manda no jogo e dita as regras a serem seguidas. Mas bom, a frieza deve ser desenvolvida, porque até mesmo no meio da classe operacional, ocorrem trapaças de indivíduos substituíveis que vão tentar te ferrar. Então você não pode dar muita conversinha, pois isso pode ser usado contra você, se você é uma pessoa que solta informações importantes da sua vida a todo momento você deverá desconfiar de todas as pessoas, até mesmo de seus superiores, esses, principalmente, pois eles são os indivíduos que mais podem te punir e deverá ainda adotar um comportamento baseado no próximo cargo que você deseja alcançar. Por exemplo, imagine em uma loja de venda de peças automotivas. Existe ali na linha de frente o caixa, o vendedor e o gerente. Se você é o caixa, e pretende ser o vendedor para ganhar comissão sobre as peças que vender comece a adotar uma atitude proativa de vendas ande com os vendedores aprenda sobre as peças e comece a ajudar a equipe nas vendas mesmo que esteja fazendo seu trabalho ali no caixa isso fará com que você se destaque entre os demais colaboradores que estão na mesma posição que você e comecem a cogitar uma promoção a você e bom na vida em geral Adotar uma conduta fria te ajudará a fazer escolhas melhores, focadas no seu progresso. Te ajudará a pensar melhor, a administrar melhor as suas escolhas e não se abalar por coisas que nem deveria. Você vai poder separar o joio do trigo, em relação a amizades e ao que te faz perder tempo. Por si só, esse comportamento frio te traz benefícios. Mas não pense que não terás consequências. Mesmo que essas não envolvam você, Sempre terá algo que pode vir a fazer, que não gostaria, ou que julgue não ser o correto. Que você vai crescer se tornando uma pessoa fria, isso é fato. Mas que também saiba que entrará em conflito consigo mesmo. Você não pode fugir dessa consequência. Cabe a você escolher o que deseja. Espero que esse vídeo possa esclarecer um pouco do que procurava e ser útil em sua vida. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural. Eu te vejo no próximo vídeo.